Bem-vindos ao BudaGnerd! Hoje eu fui conferir o filme Pássaro do Oriente e aqui no BudaGnerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, já clica no sininho para receber todos os nossos vídeos. Bom, aqui a gente vai acompanhar a história da Lucy, que é uma estrangeira que mora em Tóquio. E ela vai começar a se relacionar com o Teide, que é um fotógrafo meio excêntrico. E a coisa vai começar a ficar super embolada quando vai entrar nesse rosco amoroso a Lily que é a amiga da Lucy. E esse é um dos novos filmes do catálogo de novembro do Netflix. E esse é um filme bem instigante, ali no começo dele, as coisas vão acontecendo muito lentamente, a gente vai vendo toda a construção ali, né, da personagem Lucy, das características dela, da relação dela com o Tade e também com a amiga Lily. E logo no começo a gente já percebe que os personagens, eles são um pouco mais excêntricos, e a gente começa a ver a maneira deles se relacionar, e o filme fica todo muito interessante. O primeiro ato, ele é bem provocante, assim, então a expectativa com o filme vai lá pra cima. Mas o segundo ato eu já achei muito arrastado, então, assim, o ritmo caiu bastante. E a narrativa toda, ela traz a questão da morte como uma constante ali na vida dos personagens. Inclusive, vários sentimentos e emoções ali, bem naturais, dos humanos. Então, assim, toda a parte de inveja, comparação e traição e tal... Então essa parte ali deixa a gente bem conectado com o filme e inclusive a gente começa a acompanhar toda a parte de infância da Lucy e todos os impulsos e comportamentos dela na vida adulta ligados aos traumas que ela viveu quando pequena, então essa parte é bem bacana. E toda essa parte de infância da Lucy a gente vê através de flashbacks, então são flashbacks bem chocantes, Assim ela vai contando a história dela e vai mostrando em flashbacks tudo aquilo que foi acontecendo com ela. Né? E nesse filme a gente tem ali também uma questão de invasão de privacidade, né? até que ponto a pessoa se deixa levar pelo desejo, pelo pensamento do outro, e até que ponto a pessoa tem que se impor e ir pelo que acredita. E é uma pena que esse filme não tenha conseguido manter toda essa parte instigante, assim, até o final. Então, como eu disse antes, ali pelo segundo ato começou a ficar mais arrastado e aí realmente ficou um pouquinho mais chato. O plot twist aqui do filme, ele é bem interessante, né? Ele é bem incrível, assim, eu achei bem legal. Só que, assim, não é, ele não é exatamente uma surpresa, assim, mas ele ficou bem bacana e deu um ar legal. Acho que fechou bem a história. E um ponto muito positivo desse filme é a instabilidade da protagonista. Assim, durante todo o filme a gente tem muitas dúvidas sobre o ponto de vista dela e sobre a instabilidade dela, então isso trouxe um ar de mistério do começo ao fim que foi muito legal para o filme. E o trio principal de atores mandou muito bem aqui nesse filme, a Alicia Vikander também mandou bem ali no papel de Lucy, que é uma pessoa extremamente controlada, que tem um distanciamento emocional. E isso ficou muito interessante como a protagonista mesmo. E essa atriz é super experiente, ela já fez A Garota Dinamarquesa, Ex-Máquina, Tomb Raider. Então ela já fez, assim, muita coisa aí no cinema. E a Riley Keefe, ela é a neta do Elvis Presley, e também aqui ela serve como um raio de sol nesse filme, que ele tem, assim, um tom, um tom morno e ela distoa bastante da personagem Lucy, né? Então fica muito bacana, assim, a presença dela nesse filme foi muito legal. E ela também já participou do filme Mad Max, a casa que Jack construiu e da série Riverdale. O Anayoki Kobayashi também tá bem legal aqui no filme, ele consegue trazer esse ar, assim, super misterioso pra esse fotógrafo, né? E a gente vê aquele triângulo amoroso acontecendo e ele é super sóbrio, ele não se doa muito, ele é mais distante também, mais frio e ficou super bem no papel. Minha única queixa é sobre. Sobre a cena final, assim, acho que ali e no finalzinho do terceiro ato eu achei que ficou um pouco caricato, mas de resto eu gostei bastante. E o diretor desse filme é o Wash Westmoreland, que fez também Para Sempre Alice e com um o filme Colette. E aqui para esse filme ele faz parceria com Chung Hoon, que é um diretor de fotografia que fez também o filme It a Coisa. E esse é um filme ali com câmeras muito paradas, cenas muito paradas, que realmente desejavam pegar esse espírito ali mais japonês de realmente as coisas acontecendo de forma mais íntimo. A gente vê, assim, em alguns momentos, os personagens se corroendo por dentro, mas não demonstrando muitos sentimentos. E na maior parte do filme funciona, mas em alguns momentos começa a ficar um pouco cansativo, né? As cores desse filme são bem vívidas, inclusive é quase um convite ali a dar um passeio pelo Japão pelo ponto de vista da Lucy, que é uma estrangeira. E esses momentos mais vívidos, eles vão contrastando bastante com alguns momentos bem apagados, bem cinzentos, de cenas bem tensas ali que acontecem. E esse é um bom filme de suspense,